Eu my minhas go on eu vou estar lá. é a <your civilians>, a gente vai fazer o que? O que? O que? O Isso aqui tem O que? O que? que? que? acha Você ainda consegue ver Os games for the We need them here <gasps> the Medical bag is ready. É bom time de kit aqui. Tem que fazer. Down. And stay down. Ah, esse aqui já. Vai ah, é pra fraco primeiro. Caralho, vai dar puxar o Nossa, olha gente aqui, Estou com tá com tá com né? Ai, percebi que ela... Ulisse ali. I knew. aqui be a early retirement forms today. battle, the drill jab. We need to get it fixed. hell, guys. They sure intend to treat you the same way. New units are Tem guarda aqui dentro. de segurança. shield. Killed de chicken shit sniper. achei que era algo importante. Watch Não vai nada aqui. vai! Puta policial aqui! Thank yeah. Okay. Okay. Agora sim. Agora vai That's what you get for hiding behind a shield. So just keep it, bro. It's for a different part the game. Every so. Tem snipe é é lá fora, <laughs> tá pra cá, vez é que. É Parker, Forget about those safe deposit boxes, folks. Can be good stuff in there. Para, para, para. Para. Jimmy, follow me. Onward. Say, Mike? Hey, hey Mike. Boldy, follow hey. me. Onward. Yeah, yeah. And... Nice,